Espelhos são como portais entre o nosso mundo e outros, e pessoas que morrem em frente a um espelho podem utilizá-lo como passagem do mundo espiritual para o nosso. Será que isso é verdade? Quando fixar uma residência em um determinado município, decidiu comprar um grande casarão que estava abandonado há algum tempo. Apesar do lugar ser bem maior do que realmente precisaria, pensou que a casa seria ideal para quem desejaria construir uma grande família assim como ele 30 anos e solteiro o homem que tinha como profissão a medicina pensou que também talvez poderia abrir um pequeno consultório no espaço que antigamente era uma sala feito o planejamento tudo ocorreu de forma correta, e em pouco tempo, estava morando na velha casa, já completamente reformada. Junto à casa, vieram muitos móveis antigos, que reformados... Combinaram muito bem com o lugar. Vários espelhos foram colocados em seu quarto, deixando tudo bem decorado e auxiliando na iluminação ao refletir as luzes do dia ou até mesmo a elétrica. Em uma noite de tempestades, o homem foi acordado por um trovão. Ele continuou deitado, olhando para as sombras que se formavam na parede quando um relâmpago iluminou todo o quarto. Um frio percorreu a sua espinha ao perceber, por um breve tempo, que vários rostos empalidecidos o encaravam por dentro dos espelhos. Incerto que aquilo que viu era verdade ou fruto da sua imaginação, não conseguiu mais dormir. Sua mente repetia a situação voltando a lembrar daqueles rostos perturbadores que o espiavam olhando pelo espelho. Com o clarear do dia, o homem decidiu retirar todos os espelhos do seu quarto e os trancou no soltão. Naquela noite, ele acabou dormindo muito tranquilamente, como há tempos não fazia. Com o passar dos dias, a memória daqueles rostos horríveis foram se desvanecendo e logo não lembrava mais daquela noite estranha. O homem acordou e foi tomar um banho, como fazia todos os dias. Assim que saiu do box e foi pentear os cabelos, percebeu que o vapor do chuveiro tinha embaçado o espelho e que havia uma mensagem escrita na umidade. A mensagem dizia, por favor, coloque os espelhos novamente no quarto, sentimos falta de vê-lo dormir à noite.